Depois da épica batalha de quatro prorrogações no jogo 3 das semifinais da Conferência Oeste entre Denver Nuggets e Portland Trailblazers, jogo que colocou o Portland à frente na série por 2x1, um. nesse instante que eu gravo a série já está empatada em 2x2, alguns de vocês me pediram para fazer um vídeo comentando os jogos que tiveram mais prorrogações na história da NBA. Eu já sabia a resposta dessa pergunta, que vocês vão ver lá para o final do vídeo, mas eu decidi pesquisar todos os jogos da história da NBA que tiveram quatro ou ou mais prorrogações até esse instante. E não são tantos assim. São 14 jogos que tiveram quatro prorrogações, incluindo dois jogos de playoffs, um deles o jogo 3 entre Denver e Portland, dois jogos que tiveram cinco prorrogações até este momento e um jogo que é o grande vencedor que teve seis prorrogações. Eu vou citar por cima esses jogos que tiveram quatro prorrogações, um por um. Eu vou falar um pouquinho mais a fundo dos jogos de cinco prorrogações, e no final eu explico direitinho as circunstâncias do jogo de seis prorrogações, do único jogo de seis prorrogações até hoje na história da NBA. Então, que nem eu falei, eu vou começar falando dos 14 jogos que tiveram quatro prorrogações até hoje, dois deles de playoffs, começando do mais antigo para o mais recente. O primeiro jogo de quatro prorrogações foi na temporada 50-51, antes de existir. o o shot clock né, os 24 segundos o jogo acabou 102 a 92 para o Rochester Royals em cima do New York Knicks é importante citar que o jogo foi antes dos 24 segundos, porque sem tempo de posse de bola antigamente alguns times costumavam enrolar o jogo, principalmente em situações como a prorrogação, vejam como foram os quartos o primeiro 3 a 3, depois 3 a 3 depois 4 a 4 e no último incrivelmente 14 a 4 para o Rochester Royals, que hoje é o Sacramento Kings, que nem eu falei, 102 a 92. O segundo jogo com quatro prorrogações foi na temporada 52-53. Na verdade, nessa temporada a gente teve dois jogos com quatro prorrogações. Na temporada regular, o Rochester Royals, de novo, venceu o Indianapolis Olympians por 99 a 96, nas quatro prorrogações, 3 a 3, 6 a 6, 8 a 8 e, por fim, 8 a 5 na quarta prorrogação. Nessa mesma temporada, mas nos playoffs, naquela que era a única ocorrência de quatro prorrogações até o jogo entre Denver e Portland nessa semana, os Celtics, Boston Celtics, venceram os Syracuse Nationals, atual Philadelphia 76ers, por 111 a 105. Nesse jogo, Boston fechou a série melhor de 3 por 2 a 0, e o Bob Cousy, armador lendário do Celtics, marcou 50 pontos, as prorrogações acabaram 9x9, 4x4, 9x9 e por fim 12 a 6 para o Boston Celtics. Agora pula 22 temporadas e todos os jogos até o final da lista de quatro prorrogações já tem os 24 segundos de posse de bola e também os box scores mais completos, incluindo quantos minutos cada jogador jogou. Vocês vão ver inclusive prorrogações com pontuações mais altas. Em 74 75, Blazers venceu os Cavaliers por 131 a 129, era o primeiro jogo dessa temporada. Vejam a coincidência nas prorrogações, as três primeiras terminaram empatadas todas em 8 a 8 e a quarta prorrogação quase foi 8 a 8 de novo. Acabou 10 a 8 para Portland que fechou o jogo, que nem eu falei, 131 a 129. O jogador com mais minutos foi Geoff Patrick, do Portland Trailblazers com 61 minutos. O quinto jogo com quatro prorrogações foi na temporada 79 e 80, um jogo entre Cleveland Cavaliers e Los Angeles Lakers foi o ano de estreia do Magic Johnson na NBA. Acabou 154 a 153 para o Cleveland Cavaliers nas prorrogações. 12 a 12, 10 a 10, 8 a 8 e por fim 10 a 9, quem jogou mais minutos foi o Norm Nixon do Los Angeles Lakers, 64 minutos. O sexto jogo com quatro prorrogações foi na temporada 81 82, o Atlanta Hawks venceu por 127 a 122 o Seattle Supersonics, nas prorrogações 11 a 11, 7 a 7, 11 a 11, por fim 13 a 8, quem mais jogou? Eddie Johnson do Atlanta Hawks, 61 minutos. O sétimo jogo foi na temporada 83-84, Chicago Bulls venceu o Portland Trail Blazers por 156 a 155, nas prorrogações 7x7, a 7x7, a 8x8 e 12 a 11 Quem jogou mais minutos? Dave Greenwood, do Chicago Bulls, 57 minutos. Depois da temporada 86-87, Golden State Warriors 150 a 147 no New Jersey Nets, nas prorrogações 10 a 10 9x9, 11x11 e 12 a 9 na quarta prorrogação, Sleepy Floyd dos Warriors jogou 64 minutos nesse jogo. Em 97 e 98, o Phoenix Suns venceu o Portland Trail Blazers por 140 a 139. Nas prorrogações 8 a 8 13 a 13 10 a 10 e por fim 11 a 10 Brian Grant dos Blazers jogou 61 minutos. Pula mais 14 temporadas, vamos a 2011, 2012, aquela temporada que foi reduzida a 66 jogos. O Atlanta Hawks venceu o Utah Jazz por 139 a 133 Nas prorrogações 2x2 2 apenas, na primeira prorrogação, 13 a 13 10 a 10 e na última 16 a 10 para os Hawks. Acredito que o pessoal deve ter cansado de marcar, né? Marcou bastante na primeira prorrogação e na último jogo já estava bem mais solto. Quem jogou mais minutos? Gordon Hayward, pelo Utah Jazz, 57 minutos. Décimo primeiro jogo, com quatro prorrogações, foi 2015 e 2016. Detroit Pistons, 147. Chicago Bulls, 144. 11x11, 7x7, 4x4 e por fim, 20x17 na quarta prorrogação acredito que nessa aí também não estavam marcando muito, quem jogou mais minutos, o Marcus Morris, hoje no Boston Celtics, ele era do Detroit Pistons, 57 minutos. Na temporada 2016-2017 tivemos um jogo de quatro prorrogações entre o Atlanta Hawks e o New York Knicks, vencido pelo Atlanta Hawks por 142 a 139, 9 a 9, 10 a 10, 7 a 7 e 12 a 9 nas prorrogações, inclusive esse jogo eu assisti as últimas duas ou três prorrogações, não lembro, era uma época que eu ainda não tinha filho e ficava acordado até quando eu precisasse, né? Paul Millsap com 60 minutos foi o recordista, ele jogava pelo Atlanta Hawks. Agora os últimos dois jogos, que foram nessa temporada 2018 2019 o Chicago Bulls, a temporada regular, venceu o Atlanta Hawks por 168 a 161. Esse jogo desencadeou um vídeo que eu fiz na época. O Trae Young marcou 49 pontos e 16 assistências, totalizando 86 pontos com participação direta, por pontos ou por assistências, e entrou no top 10 da história da NBA nesse quesito. E ele também foi o que mais jogou, 55 minutos e 50 segundos. Por fim, o jogo 3 da semifinal da Conferência Oeste, que pôs o Portland na frente da série por 2 a 1, 140 a 137, que nem eu tinha falado 7 x 7, 9 x 9, 11 a 11 e 11 a 8 na quarta prorrogação quem mais jogou foi o Nikola kit com 65 minutos. E agora vamos para os jogos que tiveram cinco prorrogações na história da NBA. Na temporada 4950, o Syracuse Nationals, que nem eu falei o Savali Sixers hoje, venceu o Anderson Packers, um time que já é extinto, em cinco prorrogações por 125 a 123. As prorrogações acabaram 7x7, 4x4, 8x8, 12 a 12 e 18 a 16. Na quinta prorrogação, 18 a 16 em 5 minutos sem o shot clock de 24 segundos. Esse aqui definitivamente ninguém mais estava marcando. Imagina o preparo físico no final da década de 40. E mesmo com cinco prorrogações e um placar de 248 pontos, o cestinho do jogo teve apenas 21 pontos. Foi Johnny McNowski do Nationals. Em 89 e 90, num jogo também de cinco prorrogações, o Milwaukee Bucks derrotou o Seattle Supersonics por 155 a 154. Era o quarto jogo da temporada para ambos os times. Nas prorrogações 7x7, 10x10, 7x7, 11x11 e por fim 17 a 16 é desse jogo os dois recordes de mais minutos de um jogador em uma partida. O Dale Wallace, do Seattle Supersonics, jogou 69 minutos dos 73 possíveis, o recorde da história, também foi o cestinho do jogo com 53 pontos. O Xavier McDaniel, também do Seattle, 68 minutos, um minuto a menos, o segundo recorde. esse jogo tem as imagens disponíveis, basta procurar no YouTube Bucksonics 5 Overtime que aparecem os melhores lances em vários canais diferentes. Por fim, chegamos no único jogo de seis prorrogações. Quem pulou o vídeo inteiro sem assistir para chegar até aqui, shame on you. 1950-51 foi a temporada Indianapolis Olympians e Rochester Royals. Os Olympians em seis prorrogações venceram por apenas 75 a 73. Nas prorrogações: 2 a 2, 0 a 0, 2 a 2, 0 a 0, 4 a 4 e 2 a 0, terminando 75 a 73. Vamos às peculiaridades desse jogo. Na temporada 50-51 ainda não tinha 24 segundos de posse de bola, que nem gente tinha falado. Isso se refletiu em cada uma das seis prorrogações e aparentemente no quarto quarto também. O cestinho de jogo foi Arnie Ryzen, ou Arnie Risen do Rochester Royals, com 26 pontos. Não tem como saber quem jogou mais minutos, porque não marcavam essa informação na época. Talvez um ou mais jogadores tenham jogado mais que os 69 minutos do Dale Tiveram 78 minutos para isso, nunca saberemos. Tem uma história muito curiosa relacionada a esse jogo entre Olympians e Royals. Devido a seis prorrogações, o jogo acabou muito tarde. E o Indianapolis Olympians tinha um jogo no dia seguinte contra o Tri-City Blackhawks, que jogava na cidade de Moline, em Illinois. Devido ao horário, eles perderam o trem, que levaria o time até essa cidade. Eles conseguiram um voo comercial até até a cidade de Molin, porém, só tinham cinco lugares disponíveis. O que, que eles fizeram? Mandaram cinco jogadores para o jogo do dia seguinte contra os Blackhawks. Esses jogadores, obviamente, tiveram que jogar os 48 minutos desse jogo, isso tendo jogado um jogo de seis prorrogações no dia anterior. E eles não foram mal, eles estavam liderando até o intervalo do jogo, no final deve ter pesado o cansaço, e eles perderam por 83 a 79, mas valeu o esforço, né? Pelo menos foi um jogo competitivo, perderam somente por quatro pontos. Valeu então, muito obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo do Buxa Caraca, valeu quem pediu para fazer esse vídeo das prorrogações. Eu já tinha uma anotação antiga para fazer um vídeo, no caso era um vídeo só sobre esse jogo das seis prorrogações, eu não sei se seria tão interessante ficar martelando em cima dele, então eu pincelei aqui no final desse vídeo como foi esse jogo de seis prorrogações, também os de cinco prorrogações e os de quatro prorrogações. Muito obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo e nos vemos no meu próximo vídeo do Buxa Caraca, valeu.